Gente, antes de começar o vídeo de hoje, vou pedir pra você se inscrever no meu canal. E apertando esse botãozinho aqui embaixo que tá com a logo do YouTube. É rapidinho e nem dá trabalho. O que que a gente pode falar? Tu acha que a gente pode falar do teu dentinho, Toncainha? Então, uhum. Meu pai e minha mãe sempre diziam que meus dentes iam cair pra... Mas é um novo. E hoje eu já tô com quase seis anos, ele nunca caíram, mas no mas segunda-feira eu acho que eles vão cair. Aí hoje eu fui escovar os dentes no banheiro da escola, e a minha professora, a tia Manu, ela sabia que meu dente tava caindo, porque quando eu tava andando, o dente se mexeu. Eu fiquei esperado. Aí a minha tia falou que eu tinha que ficar calma. Aí eu fiquei calmo durante esses dias. Aí tá tudo bem. E eu acho que eles vão cair. Eu vou dar para a fada dos dentes da de lenda, Eu botar no meu trave cedo e ela pegar escondido e eu ganhar alguma coisa dela. Minha mãe fica me chamando de mutante. Ela acha que esses dentes aqui não são direitos. E é importante escovar os dentes direitinho, por quê? Porque para você não ficar com cárie. E é muito ruim ter cárie. Aí vai ficar infectado aqui. Aí pode dar alguma doença. Quer que eu respire? A minha cara tá aparecendo? Tá, tá é. ótimo. Tá certinho, tá cara. Amigos, deixe seus comentários aqui embaixo e dá um like no nosso vídeo para dar aquela moral. E a gente se vê depois.